Vamos falar hoje sobre dados da altimetria, perfil altimétrico, dados de elevação, como é que funciona, como é que analisa a altimetria de trilhas, de travessias, de, dos seus caminhos, dos seus track logs. Vamos entender melhor sobre isso hoje, não sem antes pedir para você se inscrever para que a gente faça mais vídeos interessantes sobre o tema. Aperte o sininho para receber as atualizações e dê seu joinha e quem quiser conversar mais sobre assuntos de geoplanejamento para aventuras, expedições, eventos, viagens etc, mapa e bússola, planejamento, ok, é só me mandar um e-mail vamos lá, para a gente come, começar a conversar é entender melhor sobre perfil altimétrico, dados de altimetria, a gente precisa falar sobre alguns princípios, ok? Quando a gente fala de altimetria, a gente está falando de elevação, elevação, é, é, a gente está falando de desnível, e desnível em relação à a, a altitude em relação ao nível do mar, Ok, altitude da altitude em relação ao nível do mar. Então, como é que funciona isso? Cada ponto geográfico na Terra tem uma elevação em relação ao nível do mar, tá? Então, durante a trilha, você a trilha inteira, cada parte dela, cada centímetro quadrado dela, vai ter uma, uma elevação específica. Então, aqui plotei no mapa quatro pontos ao longo dessa trilha e cada um desses pontos ele tem uma relação altimétrica específica aí tem uma altitude específica okay? então um ponto a 1.600 metros um segundo a 1.900 um terceiro a 2.100 e um quarto a 2.300 okay? e essas são as altitudes dele e deles em relação ao nível do mar quando a gente fala de desnível a gente quer falar sobre a, a a diferença entre essas altitudes, tá? Então, por exemplo, do ponto 1.600 ao ponto 1.900, ok? São 300 metros de desnível. Do ponto 1.900 ao ponto 2.100 são 200 metros de desnível. Do 2.100 ao 2.300, 200 metros. Assim como do 1.600 ao 2.300, são 700 metros de desnível. Okay? Mas são 700 metros de desnível é, é subindo ou descendo, positivo ou negativo? Né? Depende se você está subindo ou se você está descendo. Okay? Então, vamos lá. É, segundo conceito é que quando a gente olha o perfil altimétrico de uma trilha, né, você pode falar é, do desnível acumulado, ou seja, a soma de todas as subidas com a soma de todas as descidas, ou você pode falar do desnível positivo, do ganho de elevação ou subida, né, em outros termos, ou pode falar só sobre o, o desnível negativo a diferença altimétrica entre pontos específicos na trilha esses pontos específicos no caso quando a gente divide por positivo e negativo são o, a, por declinação por declividade, por inclinação do terreno então a gente, a, em geral a gente separa o terreno em dois tipos de inclinação né? é, é, é a, a positiva e a negativa cada vez que o terreno muda de inclinação a gente divide ele e assim por diante então nesse exemplo aqui nós temos uma uma um, um percurso de 33 km okay? separado em 18 em oito em em perfis de elevação né? tem um perfil é, em outro em oito perfis de desnível então você tem um perfil aí com, uh, de, de 3 km com 70 metros de desnível, um de 2 km com 60 metros, um de 4 com 120, 6, 160, 3, 90, 2, 50, 6, 200, 7 km, 110, 110 metros de desnível. Okay? Uh, se eu olhar só o desnível positivo, significa que eu estou somando todas as subidas, eu excluo do desnível acumulado às descidas, somo apenas as subidas. Então, o desnível positivo, nesse exemplo, ele é composto por uma subida de 70 metros de, de desnível altimétrico em relação ao nível do mar, 120 metros, 90 metros, 200 metros, que dá o total de 480 metros de desnível positivo ou de ganho de elevação ou, como a gente chama, de subida. Né? O mesmo acontece com o desnível negativo. Se eu somar 60 com mais 160, com mais 50, com mais 110, eu vou ter a soma total de 380 metros de desnível negativo, de descidas, ao longo desse percurso. E aí o desnível acumulado é a soma da subida, 480, com, com a descida, 380, dando 860 metros de desnível acumulado. Ok? Bom quando a gente fala de desnível de declividade de inclinação do terreno ele tem um, um entendimento específico mundialmente sobre isso alguns softwares e alguns países é, se referem a declividade em graus outros se referem à declinação do terreno em porcentagem de inclinação uns em graus de inclinação outros em porcentagem de inclinação tá então para ficar claro aqui, eu coloquei no esquadro a relação em graus e seu correspondente em porcentagem. Então, nós temos dois é, é, é, na avaliação antimétrica, a gente pode se preocupar ou, ou memorizar pelo menos dois níveis de elevação. Duas declinações principais. É a declinação de 50%, que corresponde a 26, 27 graus, e a inclinação de 100% que corresponde a 45 graus veja bem no exemplo que, a que 100 graus de inclinação corresponde a 45 graus ou melhor, 100% de inclinação corresponde a 45 graus não corresponde, como muitos podem é, elevado, é, ser levado, né, ser induzido a um erro de lógica de que 100% de inclinação corresponde a 90 graus, não é o caso, tá? Então, quando você a, a, a, alguém te falar, ou você ler no mapa, encontrar a fórmula de que tal inclinação é, é, está, é, é 100% de inclinação, né, que tal terreno tem 100% de inclinação, tal percurso, você já sabe que é 45 graus, ok? É, eu separamos aqui em dois em dois cortes um de 100% um de 50% porque existe um consenso mundial de que um terreno que tem uma inclinação de até 50% de 0 a 50% ou de 0 a 26 graus ele é um terreno facilmente é, transponível é, é, com os dois pés só com os pés então é um terreno que você vai caminhar sobre ele né? conforme eu vou aumentando os graus de inclinação ou a porcentagem de inclinação ou declinação do terreno, claro, vai ficando cada vez mais difícil, mais inclinado mas é consenso que em um terreno de até 50% na, em sua média né? em seu trecho é, é um terreno facilmente transponível em, na maioria dos casos com os dois pés, a de pé sem auxílio de instrumentos sem auxílio de equipamentos específicos ok sem auxílio das mãos é um terreno que tem uma, uma declividade uma inclinação uma, a, a, acima de 50% de ângulo né é ele já é já fica mais difícil de ser vencido sem auxílio das mãos então a partir de 50% até 100%, fatalmente, com certeza, você estará é, é, vencendo esse terreno com o auxílio das mãos. Dificilmente você vai fazer sem auxílio das mãos. É o que a gente chama de escalaminhada. Então, os dois pés e as duas mãos. Então, quando você encontrar terrenos com inclinação acima de 27 graus ou 50%, já sabe o que você vai enfrentar. Okay. E acima de 100% ou 45 graus já é um terreno bastante inclinado, aonde dificilmente você fará progressão desse terreno usando apenas os pés e as mãos. A partir desse ponto já indica que é, uma inclinação dessa você só vence com o auxílio de acessórios, de equipamentos, né, de, de equipamentos técnicos de escalada. Né, que, que te permita vencer esse tipo de dificuldade ok então é, essa imagem do esquadro é para você criar um, um mapa mental toda vez que a gente falar de inclinação de terreno toda vez que você encontrar essa informação nos mapas uh, no gps uh, na avaliação de terreno uh, em softwares etc você é comum você encontrar essa informação, né? além da altimetria, além eh, da distância, além do desnível, você também encontrar a inclinação do terreno. Okay? Isso está nos mapas, está em todos os lugares. E aí, toda vez que você ler essa informação sobre a declividade do terreno, ou em graus, ou em porcentagem, coloque o esquadro na sua cabeça, Faça um modelo mental, visualize o esquadro e tente imaginar, uh, mesmo que mentalmente, o, a inclinação daquele terreno, visualizando o esquadro na mente. Ou, você pode uh, tentar desenhar o ângulo correspondente com o auxílio de um, de, um, de um esquadro, de uma régua, às vezes até a bússola ajuda nesse sentido. Ok? Um, você vai encontrar os dados de, de declividade, de inclinação, né? É, como eu falei antes, em todos os lugares de um determinado terreno, no perfil altimétrico, quando você sempre que você tirar o perfil altimétrico de um de um de uma trilha, você vai sempre dar de cara, esse, esse número sempre vai aparecer em algum lugar. Então eu fiz uma tabelinha. É, de conversão entre ângulos e graus é, é, entre é, é, conversão de ângulos entre graus e porcentagem tá porque às vezes você acha uma, essa, a, a informação em graus e às vezes você acha informação em porcentagem tá é, voltando aquele aquela dica é, guarde na mente não precisa guardar todos esses números guarde na mente como uma referência Apenas o limite de 50% e o limite de 100%. 50% de inclinação corresponde a 26 graus. 100% de inclinação corresponde a 45 graus. Sabendo que até 50 com os dois pés, de 50 a 100 você vai usar as mãos. Acima de 100, de 100 você vai precisar de equipamento técnico para vencer o obstáculo. Okay? Mas com essa tabela de conversão, sempre que você precisar, volta aqui no vídeo e dá uma, e dá uma visualizada. Sempre que você achar a, a referência de inclinação e não conseguir ter um modelo mental sobre, sobre ela, vem aqui no vídeo que, e, e você é, vai ter acesso à tabela de conversão. ok? Então, vamos partir para o ataque. Agora que a gente falou sobre os princípios né, da... da, da da inclinação do terreno, declividade do terreno, do desnível, da altimetria, né, da da altitude. Então, vamos praticar. Peguei uma trilha aqui, estou no Google Earth, e eu vou pedir para o Google Earth mostrar o perfil de elevação, mostrar os dados altimétricos dessa trilha. quem okay? agora vamos aplicar na leitura desse desse perfil de elevação desse perfil altimétrico dessa trilha você vê aqui ó se eu for passear ele vai fazer um paralelo entre a altimetria tá vendo e o ponto e o ponto no caminho e o ponto no percurso ok ele está me dando três números a distância do início da trilha até esse ponto, que é 3,830 km. A altitude nesse ponto, 1.834 metros. Né? E a, a, a declinação do terreno, ou a inclinação do terreno, ou a declividade do terreno, ou o ângulo de inclinação do terreno. Nesse caso aqui, 24%. Se é, eu utilizar aquela mentalização de que 50% corresponde a 26 graus, e eu estou aqui mais ou menos 24%, eu posso voltar lá e usar aquela minha tabelinha, que 24% de inclinação, aqui ó, 25% é o número mais próximo, me indica naquele ponto 14 graus de inclinação. Ok? 14 graus de inclinação é, nesse ponto aqui, algo muito. que eu, que eu vá vencer com alguma dificuldade. 14 graus de inclinação é qualquer coisa. Né? É uma subidinha leve. Essas referências de, que, de quanto isso é, você vai praticando, tá? Você vai olhando no, no decorrer das suas trilhas, você vai observando os graus de inclinação ou a porcentagem de inclinação e vai avaliando no terreno para você memorizar melhor. Tá? Se você não quiser memorizar pelo esquadro, ou por desenho, ou por cálculo, quiser memorizar, por exemplo, prático durante a trilha, você faz isso. Encontrou uma trilha que no mapa está dizendo que é, é 40% de inclinação? Fotografa, dá uma olhada nela, analisa angulação dela, encontrou outra de 50 faz a mesma coisa, encontrou uma de 10 faz a mesma coisa, e aí toda vez que você é, é, encontrar essa informação a 10, 20, 30 graus, e vai estar tá muito claro na tua mente quanto pão ela é inclinada ou não ok, então aqui já desbravamos essa informação já deciframos essa informação ok distância, elevação e declinação ou inclinação. OK? Aqui em si, aqui dentro dessa dessa uh, do perfil altimétrico, eu tenho embaixo na horizontal um gráfico de distância, 0, 2 km meio, 5 km, 7 km, 10, 13, ou seja, a distância correspondente o, o corte correspondente ao perfil inteiro da trilha. OK? Na coluna vertical, eu tenho unidades em metros, que corresponde à altitude. Começa aqui em 2.200, vai subindo, 1.700, ok? Cada, cada quadrícula dessa corresponde aí mais ou menos uns 100 metros de, de, de altitude, cada quadrícula vertical ok? então aqui já começa a ficar mais fácil visualizar o desnível desse terreno, mas eu posso ir, eu posso visualizar mais ainda, você vê que a trilha inteira aqui em cima, se eu não é, clicar em nada, não mexer em nada, conforme eu vou passando o mouse, ele também vai me dando as mesmas três informações que ele me dá lá em cima, tá vendo? cota, que é altitude, a altitude que quilômetro que eu estou, né? qual é a distância da trilha que, que eu estou, qual ponto da trilha em distância que eu estou, e a porcentagem da inclinação do terreno naquele ponto. ok? E aí, lá em cima, ele me dá a distância 13 km, que corresponde ao tamanho da trilha, ganho de elevação, ganho e perda de elevação. Então, no primeiro campo, o total de subida, 1.343 metros, e o total de descida, 1.000 e 85 metros o desnível acumulado lembra da fórmula, é a soma da subida com a descida okay? que vai dar quase 2.500 metros de, de, de desnível acumulado e aqui está aquele número mágico está vendo inclinação máxima, ou seja no ponto mais difícil da trilha ela vai ter uma inclinação de 54% e a inclinação média de 17% Okay. agora mas eu posso é, melhorar ainda mais essa informação, posso refinar ainda mais essa informação seguro o mouse seguro o botão de esquerdo do mouse arrasto sobre a trilha e solto no ponto que eu que eu desejar, tá vendo? e assim eu consigo selecionar definir um trecho da trilha para fazer uma análise altimétrica mais detalhada okay? então por exemplo é, deste ponto aqui até aqui em cima ou seja, do quilômetro 1.8 até mais ou menos o quilômetro 4.8 nesse trecho de 3 quilômetros ele tem um, um perfil um perfil de inclinação muito parecido. Então eu vou selecionar esse trecho. Esse trecho. Como eu selecionei. Ele mudou os campos de dados lá em cima. Ele vai me dar. Elevação mínima. Elevação média. Elevação máxima. Distância do trecho. Né? Quase 3 km. Nesse trecho aqui. Qual é o meu ganho de elevação? 587. Quanto que eu desço? 14 metros. Subo quase 600, desço 14. Qual é a inclinação máxima? 37. Qual é a média? 20%. Né? No momento que eu selecionar, tá vendo? Ele também me mostra no mapa o trecho. Ele pinta de vermelho. Não sei se está enxergando aí, mas ele pinta de vermelho. deixa eu ver se eu consigo alterar a cor pra você ver. acho que agora ficou mais claro tá vendo o trecho selecionado se eu selecionar só esse trecho aqui ó tá vendo ele pinta de vermelho e assim eu consigo ver no local exatamente aquele trecho ok ficou mais fácil deu para entender agora ah, mas o que, que eu faço com os dados altimétricos? Bom, os dados altimétricos você vai usar para definir as dificuldades ao longo dessa trilha. Então aqui você está vendo que é, definir o seu tempo de ataque, definir o, o esforço físico, definir as dificuldades, definir a estratégia de alimentação, definir a estratégia de descanso a estratégia de hidratação que você vai ter ao longo desse desse caminho é, definir o tempo que você vai executar definir o ritmo definir uh, você vai vai atrave, só através da altimetria que você vai conseguir definir todas essas variáveis ok só de olhar a trilha de ver a extensão da trilha você não consegue fazer um planejamento de hidratação, descanso, ritmo, né, velocidade. Agora, quando você olha o perfil altimétrico da trilha, é de lá que você sabe quanto tempo você vai fazer, qual a sua média de tempo que você vai fazer, quanto tempo você vai levar, é, quantas horas, aonde você vai parar para descansar, aonde que é o melhor trecho para você é, é, aumentar o ritmo aonde que você sabe que vai diminuir o ritmo, onde você vai descansar onde você vai comer, onde você vai repor suas energias, onde você vai é, beber água onde você vai gastar sua água ou acumular sua água é através desse ponto é, é, da análise do perfil altimétrico, dos dados de elevação que você faz a sua estratégia de deslocamento okay? e isso vale para tudo, para trilha, para corrida, para enduro, corrida de aventura, corrida de montanha, né? é, a análise do perfil altimétrico serve tanto para o amador quanto para o profissional. Ok? Agora vamos ver uma segunda leitura da mesma trilha. Lembramos que o, o, uh, nós vimos lá agora pelo Google Earth, agora vamos ver pelo Basecamp, a mesma trilha vou puxar a trilha aqui vou ver os gráficos altimétricos e já me deu o perfil ok ele me dá a mesma leitura só que ele apresenta de uma forma gráfica diferente mas é a mesma leitura ok eu consigo aqui de início ao fim ele vai me dar aqui o comprimento da trilha a elevação máxima a elevação mínima quanto eu vou subir quanto eu vou descer você veja que aqui a inclinação ele está me dando em graus eu vou selecionar um ponto e um segundo ponto para ele fazer a análise está vendo que nesse ponto aqui que eu escolhi para ele é, me informar o perfil, ele me dá de uma forma um pouco diferente do Google Earth. Ele me dá em graus a inclinação, tá vendo? O Google Earth me dá em porcentagem. Lembra que eu falei? Você vai encontrar, é importante você saber é, interpretar esses dados de inclinação, tanto em porcentagem quanto em graus. E você vai encontrar isso em todos os lugares, né? Então, mas ele vai me dar as mesmas informações. Está vendo? Graus de elevação, grau de é, a distância, inclinação, total de subida, hum. total de descida. E aí eu já consigo fazer uma análise altimétrica da forma que, que eu quero. Okay. Qual que é o melhor? Ah, o melhor é aquele que você se adaptar Tá? Então Agora você já sabe Como interpretar o Perfil altimétrico o Perfil de elevação de qualquer trilha Até o próximo vídeo Não esquece de deixar seu joinha Se inscrever E curtir o canal Fazer alguns comentários Tudo bem? Um abraço